filha de Inês Brasil cobra explicação de Boninho e pede a mãe no BBB. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo Mas eu estou aqui em nome de todo o Brasil para pedir que vocês marquem muito o Boninho aqui nesse vídeo Porque nós merecemos um esclarecimento da parte da Globo, da parte dele Por qual motivo que ele não coloca minha mãe e meus Brasil no BBB Já tentamos de tudo, fizemos um mutirão, ele já viu, ele visualizou, os artistas pedem Vários ex-BBB clama por isso, Inês Brasil no BBB, e eu queria saber por quê. Eu só queria um vídeo que ele falasse, a gente não chama Inês Brasil por isso, porque a gente não consegue entender. Então, por favor, você tiver um tempo e marca o Boninha aqui nos comentários, para que ele possa se posicionar. Ele não é obrigado, mas eu acho que o Brasil merece uma satisfação. Chama minha mãe Inês, você não tá vendo que vai bombar isso aí, meu amor? Meu amor, isso aí vai estourar da audiência que nunca teve na vida, vai ser uma coisa de louco. Júlia Sendas, filha da cantora e personalidade digital Inês Brasil, divulgou um vídeo em que cobra explicações do diretor de TV, Boninho, sobre o porquê de ele e a TV Globo ignorarem os pedidos dos fãs para que sua mãe seja escalada para o time camarote do BBB. Em seu perfil no Twitter. Sendas afirma que o público merece um esclarecimento de Boninho e afirma que eles já fizeram de tudo para que a Globo confine a cantora no reality show, mas continuam sendo ignorados pela emissora e pelo chefe do programa. No entanto, Julian Sendas ressalta que compreende que o Boninho não é obrigado a se posicionar ou prestar esclarecimentos, mas afirma que o Brasil merece uma satisfação. Também no Twitter, Inês Brasil repostou o vídeo da filha e reforçou o pedido para que ela seja escalada no time camarote do BBB 22.